E aí, gente, todos muito bem-vindos. É, o Bigadão na área. E, cara, meu Deus, eu estava esperando por esse dia, mano. Cheguei, finalmente, na Arena Lendária. Muitas pessoas, na verdade, estavam esperando por mim. Muita gente falava, João, chega logo na Arena Lendária. <risos> E eu consegui, bicho, eu consegui chegar na Lendária Como vocês podem ver, eu tô muito feliz, não é mesmo? Porque realmente, cara, era quase um sonho pra mim Porque tava muito, muito difícil Eu subi de troféu, mas enfim, eu tava conseguindo ali, subindo com um deck Depois eu troquei, troquei, troquei E finalmente encontrei um deck que me fez chegar na Lendária Mas enfim, isso é assunto para um próximo vídeo Que que eu vou fazer no vídeo de hoje? Você deve estar se perguntando aí atrás Cara, é o seguinte, todo mundo sabe que quando a pessoa chega na arena lendária Vem uma oferta e falta muito pouco pra essa oferta sair da minha loja Mas é a melhor e a maior oferta do Clash Royale É sério, porque vem 100 mil de ouro e um baú da estratégia, mano Meu primeiro baú da estratégia depois... Nossa, depois que eu pegar os 4 mil troféus, bicho Aí eu vou abrir direto, mas enfim Esse é o primeiro e o primeiro, mano, sempre Fica na mente e no coração, vai ser o meu Primeiro baú da estratégia, que eu vou abrir mesmo já abri outro baú, mas não era meu, já abri De um inscrito aqui no canal, já fiz um vídeo abrindo Mas do meu canal, da minha conta Mesmo, cara, vai ser o primeiro baú E eu tô muito empolgado, que o pessoal disse Que é muito bom, e eu vou comprar aqui em vídeo Pra vocês, apesar de ser meio carinho De pesar no bolso, mas enfim, vai valer a pena Porque, mano, tem muita coisa que eu quero Mostrar pra vocês, apresentar pra vocês Aqui na minha conta, né, enfim, várias cartas que eu tenho aí pra aprimorar e esse Ouro, mano, que vai vir aí, vai ser muito Importante, mas deu de enrolação, mano Já deixa aqui embaixo, deixa o seu like e também Se inscreva no canal, porque o canal tá cada vez Mais crescendo e eu tô muito feliz Vamos então levantar a hashtag É o bigodão 100k, né, eu espero Chegar a 100k até o final desse ano É a meta, mano, então divulga pra Gerar o canal, se você gosta realmente do Bigodão, se você gosta dos meus vídeos, divulga aí Pros seus amigos, passa o canal adiante Pra nós conseguirmos chegar a 100k Até o final desse ano, beleza? Tô aqui dentro do Clash já, mano, olha só, mano Olha só a nossa oferta aqui né? Falta apenas 6 minutos, então Cara, vou ter que ficar realmente não posso falar mais nada, só grava, João. Beleza, então, galera, acho que chegou o momento. Sem muita enrolação, vamos tentar aqui ver se a gente vai conseguir comprar. Porque falta apenas seis minutos. Eu demorei um pouquinho aqui pra tomar iniciativa, né? Mas, enfim, falta pouco tempo, então eu sou obrigado aqui a comprar. Senão eu vou ficar sem essa oferta eu não quero perder, mano. Porque essa oferta é muito importante pro meu canal, pra minha conta no Clash. Pagamento concluído, então, galera, vamos abrir aqui. Ai, mano, não me mata do coração, bicho! Na minha internet, pelo amor de Deus! Mas, mano do céu, olha isso, cara. 10.035 de ouro é muito ouro, mano. Eu já tô com mais de 161 mil de ouro. Vai dar para roubar muita coisa. Eu tô muito feliz. É sério, cara. Ó, Bárbaro de Elite ou Gigante Real. Beleza, eu vou ficar com Bárbaro de Elite. Eu não jogo muito de Bárbaros de Elite, mas, enfim, eu prefiro Bárbaros de Elite do que Gigante Real, se eu vier jogar. Beleza, Horda de Servos ou Morcegos? Mano, eu acho que eu vou pegar a Horda de Servos. Eu, eu, eu acho que sim, eu, eu não tenho muito o que discutir aqui. Ai, mano, essa internet tá me deixando com medo, bicho. Calma aí, internet, pelo amor de Deus. Calma não, né? Acorda, filha, é engraçado, galera, porque eu tô no lado do roteador Mas enfim, deixa eu clicar aqui pra ver se vai trocar Beleza, cura ou ariate De batalha, bicho, claro que vai ser o ariate Que eu não uso a cura, né Mas tudo bem, quanta Carta, bicho, beleza Bruxa ou carrinho de canhão O pessoal tá usando bastante carrinho de canhão Essa logo do, da internet não sai meu Deus do céu Beleza, vai ficar a gravação inteira aqui Beleza Mas enfim, tá dando certo tô, tô pegando aqui pelo menos as cartas Tô conseguindo escolher Buru, eu acho que bruxa, mano Eu não sei, eu não jogo com nenhuma das duas cartas Eu não costumo jogar com nenhuma das duas cartas O pessoal tá usando bastante o carrinho de canhão agora Mas, mano Eu acho que eu me daria melhor com a bruxa O pessoal também tá usando bastante bruxa Então assim, ó Beleza Veneno ou esqueletão gigante? Eu vou pegar o veneno Porque, sei lá, eu uso mais veneno do que esqueletão gigante Então... Ai, ah, já vai vir lendária, bicho! Mano, duas lendárias, mano, do céu. Agora, agora tá punk, mano. 229 valquírias, mano. 229 valquírias. Eu vou pegar a valquíria. Beleza. Vamos ver qual que vai ser a lendária, mano. Nova. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano... Ó, de um lado tem uma carta que eu sou extremamente apaixonado, que é o Mago Elétrico. Porém, falta quatro Mago Elétricos pra mim botar ele no nível 3 E eu não desbloqueei ainda o Lava Round Eu quero muito desbloquear o Lava Round, sei lá, pra poder fazer mais deck aqui no canal Pra poder trazer, sei lá, aquele deck de Lava 1 que o pessoal gosta bastante Enfim, tem umas coisas que eu quero testar Geralmente quando eu jogo com Lava Round em desafio, eu me dou bem Então eu, eu, eu acho que eu seria um, um bom jogador de Lava Round, talvez Então assim, mano eu vou pegar o Lava Round, tá? Eu não sei não sei se vocês vão me criticar, mas deixa aí O que, que você preferia nos comentários Estando na mesma situação que eu, beleza? Tipo, ó, o Mago Elétrico falta 4 Pra me botar ele no nível 3, né? No caso, faltaria mais 3, só se eu, se eu pegasse o Mago Elétrico E o Lava Round eu não tenho Comenta aí o que, que você faria, mano Mas eu, eu, João, agora no momento né? Não tenho como saber a resposta de vocês Então eu vou pegar o Lava Round, beleza? Mano, tô feliz demais <risos> Tô feliz demais Vamos ver qual que vai ser a última carta aqui Épica, Golem, o espelho Tá de sacanagem comigo nessa versão Claro que eu vou pegar o Golem <risos> Eu tô só sorriso, eu sei, eu sei Tô muito feliz, galera, olha isso Foi muita carta boa mesmo Bárbaros de Elite, olha de Servos, Ariat Bruxa, Veneno, Valkyria, Lava Round Lendária desbloqueada aí E mais o Golem no final, mano Então eu tô muito feliz, ficaria mais feliz ainda se tivesse Pega no final, porque a minha Pega tá quase aí Já quase no nível 6, então vai Vai ficar doido, e olha a quantidade, gente Deixa eu mostrar pra vocês agora Tô só sorriso, mano, eu voltei a ficar Um pouquinho mais rico no Cachoeira, porque tava, eu tava Pobre, eu tava pobre no Cachoeira Real, tá? Mas agora eu voltei a ficar aqui Rico não, né? Rico não, porque assim Sei lá, né? rico é aqueles caras que tem um milhão De ouro, coisa do tipo, é, esses caras Tentam mesmo, mas tô brincando Eu acho que 161 de ouro É 161 mil, né? De ouro é bastante ouro, o cara vai dar pra me upar bastante coisa, mas isso é assunto um próximo vídeo, beleza? Comprei então a última oferta, mano Só isso já merece o like de vocês Cara, foi assim uma facada No bucho, mas vai valer a pena Disso eu não tenho dúvida, porque é muito ouro Foi um baú muito doido de abrir aqui. veio muita carta top Carta que eu uso, Valkyria, Ariete Veneno Golem, tudo carta que eu gosto muito Ali, peguei o Lava Round Enfim, mano, tô muito empolgado Tô empolgado, deixa eu mostrar aqui pra vocês O nosso Lava Round com o selinho Lacradinho, bicho Nova, lacradinha aqui Muito top Lembrando que eu tenho um baú gigante aqui Já eu tenho mais outro nas missões E tá vindo também um baú mágico Logo, logo após que terminar esses três baús aqui Do slot, tá vindo mais um baú mágico pra mim Coisa que eu vou guardar e abrir num outro vídeo Meu Deus, cara Meu Deus, tá aqui minha banda Minha banda <risos> Galera, eu acho que foi esse o vídeo de hoje Cara, é sério, eu tô muito feliz Muito empolgado, tanto pela chegada Na Arena 11, pelo baú que eu abri Pelo 100 mil, 160 mil De ouro, eu realmente Tô muito feliz, não tem como eu não ficar feliz Né, cara? Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal se você Aí não for inscrito, beleza? Porque eu trago tento trazer vídeo todo dia Não trago vídeo todo dia, mas enfim Os meus vídeos aí são com muito carinho bicho, Com muito carinho, Que isso que eu ganhei lendário ó, Presente da Super Saiyan aí do canal brincadeira não foi, foi sorte mesmo, cagada Lembrando galera, não deixe de me seguir nas redes sociais no Instagram, tudo aqui vai estar na descrição E também vamos fazer a meta aí Do Elbigodon 100k Até o final do ano, beleza? Então divulga o canal Deixa o like, que o like impulsiona o vídeo Você vai também estar tá recebendo os meus vídeos Com mais frequência se você deixar o like, beleza? Então vamos fazer isso aí, Bigodão 100k Aqui nos comentários, enfim, manda pra geral Que vai ser sucesso, beleza? Agora deixa eu pegar um pouco de ar aqui, mano Que eu tô sem fôlego, é isso aí gente Um beijo no coração de cada a um de vocês e valeu!